homem com inteligência avançada ataca caçadores na noite de lua cheia. Fantasma de feiticeira ataca jovem em casa abandonada. Mais uma descoberta magnífica em Ratanabá, floresta amazônica. Menina órfã invoca espírito dos pais por meio do tabuleiro Ouija e se assusta com a resposta. Demônio dá luz a um bebê na floresta maldita na Indonésia e muito mais. Mas antes, já vem deixando o like para o YouTube dar mais destaque ao nosso vídeo na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 Era tão grande que poderia engolir a criança numa bocada só. estamos nós diante de um lobisomem que, segundo os especialistas, é de uma raça que é 75% humano, o que leva a crer que o mesmo é dotado de muita inteligência e, portanto, tende a ser mais perigoso e habilidoso. Enquanto retornavam à floresta em busca da fera, algo aconteceu ainda no meio do caminho. Desce rápido, tá ligado? Aham. Mano, e já faz uma onda já, mano. todo mundo uma ronda, hein? Vai, vai, vai, vai! Sim, um monstro parou o carro com as próprias mãos. Ah, você tá bem? Voltou ah, a cabeça, velho. Voltou senhor e foi quando de repente a fera saiu do mato para cometer uma verdadeira carnificina <susos> Para dentro da mata, mas conseguiu escapar após alvejar a criatura. Ô Lucas! E lá foram eles resgatar o amigo que estava perdido no mato com a fera o cercando. Alguém tá vendo ele? Não, mano. Tem sinal de não. Vai, vai, vai, vai, Gordinho! Vai, mano! Morreu, velho! Como não bastasse, o carro parou de funcionar no ah, meio que da que estrada. Vai, Gordinho! Vai, Gordinho! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vira, vira, vira! Vai que lá, bota! Parece que por meio de uma intervenção divina o carro funcionou e eles puderam deixar o local sem uma única mordida. Estamos nós novamente diante de mais uma aventura na floresta maldita da Indonésia. Depois algumas horas de buscas, mais uma criatura foi capturada por câmera, mas dessa vez expõe um fato perturbador. Sasi de cilongok, Denny. Novecentos é para irrami. Sim, os demônios estão se multiplicando. Wasoto, wasoto. Lagi apa itu, lagi nenen. Unboxing gang. Ya Allah. Para que o humano se aborde imanak. Ai, diam, diam, diam. Mais estou Brasil. Ao puxar o zoom, vimos um ser com o rosto todo desfigurado segurando um bebê igualmente desfigurado. O mais tenebroso é que existe uma lenda local que afirma que para os demônios se multiplicarem na floresta maldita, é necessário que eles tenham relações com humanos. Nas redes sociais muitos estão dizendo que este jovem é o pai da criança. Ya so ganteng bang, um caça-fantasma russo foi explorar a residência assombrada pelo fantasma de uma antiga feiticeira. O objetivo é descobrir que tipo de entidade se instalou no local. Enquanto explorava os cômodos, coisas estranhas começaram a acontecer. Parece que temos companhia. Sim, o rádio ligou sozinho e dele se ouviu umas vozes estranhas. mais perturbador é que a casa está sem energia há mais de 40 anos. Então, como este rádio ligou? É impressão minha ou há uma entidade refletida no espelho? Parece que o demônio quer dizer alguma coisa. Nesta hora, o medo lhe tomou por inteiro. Como nada mais acontecia, ele decidiu deixar o local. Após a suposta descoberta de Bar na Floresta Amazônica, muitos exploradores se aventuraram na mata em busca de algum tipo de ouro Dourado. Embora a teoria não seja aceita pelos cientistas, pessoas comuns têm encontrado uma série de evidências como essa que veremos a seguir. Um explorador francês encontrou o que parece ser uma passagem secreta em uma rocha. Ele olhou para a pedra e viu que haviam algumas fendas. Ao tocá-la, descobriu uma porta que dá para uma estrutura que leva a uma pequena entrada selada no fundo. Seria essa passagem secreta para o El Dourado de Ratadabá? Quantas outras passagens devem existir pela Floresta Amazônica? Não sabemos, mas o único fato é que este senhor desapareceu após divulgar as imagens e nunca mais foi encontrado. No vídeo que se segue uma jovem órfã decidiu tentar fazer contato com o espírito de seus pais por meio do tabuleiro Ouija e plena madrugada that witch But basically right now my parents have got Ela foi ela junto de uma amiga em busca de respostas. Tudo estava indo bem até que alguém tocou na porta. Mas como se elas estavam sozinhas na casa? Mesmo com muito medo, elas decidiram ir até o fim. Não! abriu a janela, com isso a filha decidiu deixar os pais queimarem em paz no inferno.